Boa noite, pessoal, tudo bem? Que é a Gisa Santos, vamos aí iniciar mais uma live aí sobre a LionShare, né? E hoje é um dia bem interessante, né? Sabadão aí, e olha que bacana, pessoal, o Ethereum passou de 2 mil reais aí, o valor do Ethereum, nesse exato momento, R$ mil e vinte reais aí, um Ethereum, tá? Isso é bem bacana, por quê? Porque o Ethereum, como eu disse, a gente tá trabalhando aí com um contrato inteligente, com a segunda moeda criptomoeda do mundo, que mais valoriza aí. Então a gente tá aqui agora no patamar de 327 dólares, né, crescendo a cada dia que passa e seguindo o líder número um, que é o Bitcoin. Então a gente tá coladinho aí com o top líder aí das criptomoedas, então a gente não trabalha com qualquer moeda, a gente trabalha só com a segunda moeda do mundo, né, que tá coladinho aí com a primeira, que é a, a Bitcoin, tá? Nós temos aqui depois eu mostro o escritório para vocês, nós temos aqui que falar um pouquinho aqui da, do que é né, a Lion Share. Lion Share, o nome já diz aí, um nome bem forte, né, Leão, aí. por quê? Porque é uma, uma coisa que nos identifica, uma coisa que é, mostra força, perseverança e, e que a gente está aqui para vencer, certo? Então, o, o Lion Share, ela escolheu né, o, a criptomoeda da Ethereum, que é aqui que nos permite né, usar o contrato inteligente Onde a, a LionShare criou o seu próprio contrato E trabalha com a melhor tecnologia do mercado Que é a tecnologia da blockchain Onde o sistema é totalmente é, criptografado tá? E isso nos traz várias características Uma delas é que o sistema é 100% descentralizado O sistema é 100% descentralizado Ele não tem... É, nenhuma intervenção humana, que ele é todo automatizado, sistema seguro, porque ele é todo criptografado, é um sistema transparente onde você consegue consultar todas as transações, todos os movimentos através de um código de uma hash, através de um, de um número de carteira, você consegue não, é, consultar qualquer transação, tanto sua quanto de qualquer pessoa, porque o sistema da blockchain é um campo aí que ele é totalmente aberto para a gente. É verificar todas as transações, ok? Nós temos vários uh, ganhos aí. Aí a gente tem vários ganhos aqui de uh, bonificações, tá? Tem várias grandes bonificações de indicação direta e indireta de suas comissões de vendas, tanto sua quanto da sua equipe. Os pagamentos são de peer para peer, de carteira para carteira, os pagamentos são tudo de imediato para carteira para carteira, pessoal. Significa que todos os pagamentos de comissões diretos e indiretos vai para a carteira de imediato para as pessoas é, que queiram aí. É, que queiram participar da line Share. Né? A gente não tem intervenção humana, a gente não tem é, participação de terceiros, não tem como ninguém estar tá modificando, porque esse sistema da blockchain, depois o contrato inteligente criado, não tem como ninguém modificar ou manipular. Então, por isso que aqui os pagamentos são é 100% seguro, porque você já recebe a sua parte de imediato. tá? Os ganhos etéreos podem ser ganhos ilimitados, porque aqui não há limite nem teto máximo de ganhos tá dos seus das suas comissões dentro da Lion Share. Isso é bem bacana. Nós temos duas características dentro da LionShare, que é a Line 1 e a Line 2. Essas plataformas, cada uma delas tem 16 mesas, né, ou 16 slots, assim como a gente costuma chamar. E cada e ao todo, né, nós temos aí 32 formas de receber dentro da LionShare. Dessas 32 formas, é onde você pode estar recebendo várias e várias vezes dentro da Lion Share. Então, olha que bacana. Nós temos aí para participar da Lion Share simultaneamente nas duas é, plataformas, né? Você só ativa com o valor fixo em Ethereum, que é 0.04 Ethereum, né? O valor, pessoal, em Ethereum é fixo, tá? Porém, o Ethereum é um, um, uma criptomoeda que sempre está valorizando bastante. Então, hoje, vou até olhar quanto que está agora, porque o preço. Aumentou um bocadinho hoje, né? Então eu não sei te dizer quanto que está o valor da ativação em reais. Está em torno de R$80,00 aí. Mas é, tem taxas também, então a partir de R$80,00 você já pode começar a participar da LionShare. Então... Tem uma boa valorização semana passada, eu acho que com 60 reais, entre 50 e 60 reais você já participava, e já teve um bom aumento. Isso é bom, porque Significa que além dos ganhos da Lion Share, nós temos também a valorização da moeda, tá bom? Nós temos aqui a, o pacote da Lion Share, que é o pacote da Line 1, nós temos essas três posições a serem preenchidas, quem preenche essas posições, três posições, são as pessoas cadastradas diretamente a você, no seu link de referência, então, ou seja, a gente pode chamar isso aqui como a Line 1, como a plataforma de ganhos de vendas diretas, tá? Aqui são os ganhos diretos que você recebe, todo mundo que cadastra com você vai preencher essas posições, e duas posições aqui vai de imediato, tá? Sempre preencher, vai de imediato para sua carteira da Ethereum, isso mesmo, você vai receber de imediato, sem precisar estar tá esperando o terceiros, né? E aí, olha que bacana, o terceiro, o sistema faz uma nova reentrada para você automaticamente, onde você vai ficar apto a receber de novo. Quem recebe essa terceira posição é o seu patrocinador, tá? Porque ele vai receber de novo para a sua comissão, ele recebe assim que você cadastra e toda vez que o sistema faz uma automatização aí do sua é, reentrada, ele recebe sempre de você. Então, isso é bem bacana porque tem o, é, o, o sigame né? As pessoas que te acompanham sempre vão te seguir em todas as, as etapas dentro da Share E quanto mais pessoas você convida, mais Ethereum você ganha. Então, isso é bem bacana, bacana dentro da Share Nós temos aqui 16 plataformas, 16 meses né? E começa com o valor de 0.02, onde esse valor é a metade do valor da ativação. Por quê? Porque você vai estar ativo tanto aqui na Line 1 quanto na Line 2. Nós temos 16 ao todo, ok? E aqui tem um exemplo dos ganhos, tá? E então, olha qual é o diferencial da Lion Share, tá? Olha que bacana, A Lion Share, vocês estão vendo aqui que o valor que você recebe é sempre duas vezes mais na Line 1. Do valor do slot. Então é aqui no nível 5, por exemplo, o valor do slot é 0.3. Você vai receber duas vezes mais que 0.6. Vai avançar para o próximo nível. Olha que bacana. O próximo nível, gente, é apenas 0.4. Esse é o diferencial da Lanché. Você não precisa estar pegando toda a primeira vez que você recebe passar para fazer o upgrade. Por quê? Porque a maioria dos níveis aqui já te sobra algo aqui para você usufruir. Então você consegue pegar a parte do lucro da primeira vez que você completa. Avançar para o próximo nível porque a fração é um valor de menor, é, não, é, não é tão alto de um para outro, e nesse é sobra 020 para você usufruir o que você quiser. Às ah, vezes eu tenho que passar de nível, não você não é obrigado a passar de nível, mas se você quiser receber va valores maiores, você avança de nível a hora que você quiser. Você vai iniciar ativo aqui nesse nível 1 e pode regressar. Regressar não, perdão. Você pode avançar para níveis mai é, maiores aí, até atingir o um nível 16 a hora que você quiser, ok? E aqui, quem, quem vai apagar para você, uh, quem, vai, é, quem vai preencher essas posições? São todos os seus diretos. Então, se você avançar de nível, os seus diretos também te e você também recebe várias vezes aí. Quantas vezes... Quantas vezes eu tenho que completar aqui? Quantas vezes completar aqui o sistema, automaticamente, quando preencher essa última, ele vai fazer sua reentrada, sua renovação automática. Então, você pode estar reentrando várias e várias vezes aí, ok? E aqui, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. É, dentro da Launcher, como eu disse para vocês aqui em cima, nesse nível 5, a gente já começa a sobrar esses valores aqui em cima, não é o que sobra toda vez que completa não, é só a primeira vez, significa que da segunda vez em diante que completar vai te sobrar 100% Sem não, é 100% do que você receber, mas na verdade ao todo vai ser 200% do valor do slot. Então significa que a primeira vez que você completar aqui todos os níveis, você vai Conseguir já está qualificado em todos os níveis e o mínimo que você recebe na primeira vez no Share é o valor de 55,59 eteros, tá? Então vamos atualizar quanto que dá hoje, tá? 55,59, tá dando, gente? Olha que maravilha! Tava dando mais de 70 mil, agora dá mais de 100 mil reais. Então mais de 100 mil reais dá para você já comprar um sítiozinho, reformar, comprar a casa para patroa aí, né? Já pagar a faculdade dos filhos, olha que bacana! Dá para fazer bastante coisa aí. Então é, já aumentou bastante, tá? O valor do Ethereum. Então já dá para você fazer até mais alguma coisa do que antes. Antes era 70 mil, então olha só a diferença, né? O Ethereum subiu aí questão de uma semana, é, 900 reais, mais de 900 reais, né? O valor do Ethereum. Então já dá para você ver a diferença do impacto dessa moeda, tá? Então, aí, o que acontece? Já dá para você fazer uma coisa. E outra coisa bacana, deixa eu retornar aqui, é que quando você completa apenas uma vez, significa que nas anteriores você já completou mais de uma vez, certo? Por quê? Porque antes de você chegar nas avançadas, você já completou aqui umas três, ou, ou três não, vamos falar maiores, umas 15 vezes aqui, 10, 8, eu vou mostrar na prática não no escritório, tá bom? Aqui nós temos a line 2. A line 2, pessoal. É uma matriz, se na LINE 1 já, já sobra mais de 100 mil a primeira vez, imagina na LINE 2, olha que bacana. Lá na LINE 2, é, nós temos aí essa matriz 2x2, tá? Onde o primeiro nível, alguém da sua equipe preenche aqui esse primeiro nível, para onde vai né? o pagamento? O pagamento vai para alguém da equipe global, é isso mesmo. Você também ajuda as outras equipes a receber preenchimento. E do mesmo jeito... Você também recebe preenchimento numa dessas seis posições de alguém da equipe global, certo? E também não só da equipe global, também quem preenche essas seis posições. São os seus diretos, o seu upline, ele também ajuda a preencher a sua posição. As pessoas que o seu upline coloca, o seu patrocinador coloca, é, as pessoas que o seu, seu direto, sua equipe também coloca na equipe, também ajuda a preencher. E quem preenche essas posições é o sistema que preenche automaticamente tá bom? Então assim, é, e qual da onde que você recebe? É esse primeiro nível que não recebe você alguém da equipe global, então você vai receber dessa posição 3, 4 e 5, que quando, quando, quando serem preenchidas vai de imediato para sua carteira da Ethereum, exatamente, você vai receber de imediato é, três vezes mais o valor do slot. E a última posição aqui o sistema vai fazer sua renovação automática direcionando o pagamento para o seu patrocinador. Então, o seu patrocinador sempre recebe de você, toda vez. Isso é bem bacana, por quê? Porque aqui, você sabe, toda vez que alguém renovar na sua equipe, é você que recebe. Isso é bem legal. E aqui também, quanto mais pessoas você convida, mais pessoas você, convida, mais você ganha, tá? Nós também temos aqui na Line 2, também 16 slots, também iniciando com 0.02, Tá bom? Que é metade do rolo da ativação. Por quê? Porque você começa a ativo simultaneamente, tanto na line 1 quanto na line 2, no, no slot 1, ok? Na casa 1. Nós temos 16 casas, como vocês estão vendo aqui, são seis posições, onde três posições você recebe o valor do, do slot. Ou seja, três vezes mais o valor do seu slot você recebe. Nesse exemplo aqui, no nível. No nível. Por exemplo, nesse nível 8, você vai receber três vezes mais, que o nível 8 custa um etéreo, ok? Significa que você vai receber três etéreos e ainda avança para o próximo nível, que é apenas dois etéreos, e te sobra um etéreo para você usufruir o que você quiser. Esse é o diferencial da Lion Share, você não precisa estar tá pegando 100% ou 80% do que você recebe pela primeira vez e avançar, porque os valores dos próprios próximos, upgrades não são tão altos, Tá? E olha que bacana, aqui também a gente for calcular, se vocês forem reparar, sempre sobra alguma fração na line 1, tá? Na, na line, desculpa, na line 2, sempre se sobra alguma coisa em todos os níveis, tá? Então, quer dizer que toda vez, a primeira vez que você contratar esses níveis, sempre vai te sobrar um valor. Qual é o valor mínimo? Já que lá na line, line 1 dá mais ou menos 100 mil reais, quanto que dá aqui na line 2 na line 2 dá 111.16 etéreos, que deixa eu atualizar em reais nesse momento 111.16 está dando mais de 200 mil aí, reais aí que é... peraí 111, botei errado mais de 200 mil reais aí que dá para você é, já é, comprar uma casa nova fazer alguma coisa bacana aí na sua vida e não, não para por aí isso estou dizendo só na line 2 e se a gente somar Tá? os primeiros ganhos aí da Line 1 com a Line 2 quanto que dá Dá 166,75 etéreo é isso mesmo pessoal primeira vez que você completar todos os lotes apenas uma única vez tá por isso que é uma base mínima que você pode ganhar dentro da line share quando você completa todos os níveis é 166,75 vou olhar agora com vocês Tá dando mais de 300 e 300 mil reais reais, tá? Então, um valor bem bacana aí, é que dá para você já começar a fazer algo bacana aí na sua vida, na sua família, já mudar a sua vida apenas uma única vez, completando todos os ciclos, sem sabendo que na Lion Share a gente não completa apenas uma vez, a gente completa várias vezes. Então, aqui já é o resultado apenas de uma vez. Então, aqui você já sabe que o um mínimo é, seria isso, né, que eu acho que todos aqui é capaz de chegar a esse resultado, bom. Nós temos aqui, para iniciar dentro da LionShare, primeiramente você tem que ter uma carteira da, da, da Ethereum, aonde? Na Metamax, na Transwallet, se você é novo ainda com criptomoeda, não conhece, procura a pessoa que te convidou, ela vai te orientar como baixar a carteira, como cadastrar, como adquirir saldo, tá? E aí você vai adicionar saldo na sua carteira, pegar o link com a pessoa que te convidou e vir curtir todos os ganhos junto com a gente aqui na, na LionShare, tá bom? Porque aqui, né, se ganha bastante aí com o trabalho em equipe, né? Nós temos aí uns tutoriais, nós temos aí a equipe, as lives todos os dias, caso você queira Ajuda nossa, nós temos as lives aí direto. Então, é, isso é bacana, porque Para quem vem acompanhando a gente, para quem é novo, ainda está conhecendo. Mas para quem vem acompanhando, pessoal, olha que maravilha. O Ethereum hoje, na casa, é dois mil e mais de dois mil reais. Isso é bem bacana. Por quê? Porque a gente, como eu sempre falo, a gente não está trabalhando com qualquer moeda, não está trabalhando com qualquer tecnologia. É simplesmente está trabalhando com a melhor tecnologia que existe no mundo hoje, que é uma tecnologia... Mais avançada que tem e uma moeda que valoriza bastante, tá? Então, além dos seus ganhos, você ganha com a valorização. Nós temos o escritório virtual aqui, tá? Esse escritório virtual aqui, pessoal, aqui mostra, tá? Os preenchimentos dos níveis. E olha que bacana. É, existe preenchimento aqui, tanto dos diretos, tá? Esse, esse azulzinho com bonequinhos diretos, esse azulzinho com o símbolo de ciclo, né? Girando significa que alguém da equipe dele está completando esse nível pela segunda ou terceira vez em reentrada. Então significa que a equipe dele está andando aí. E esse boneco laranja significa preenchimento automático que vem de alguma equipe global que o sistema fez para você. E como eu, como eu gosto de mostrar aqui para vocês, por quê? Aqui está mostrando, pessoal, que é, aonde cai a equipe global. Cair em qualquer uma dessas posições, tá? Deixa eu sair dessa conta e mostrar outra conta para vocês. Uh, deixa eu mostrar a minha, né? Pronto. Então, em então, modo visual, tá, pessoal? Então, esse aqui é 17 dias de Lion Share. Nós temos 17 dias aqui. O um resultado, ok? É, nós temos aqui, mostrando para vocês que tanto na line 1 quanto na line 2 existe. Várias vezes, como eu falo para vocês que a gente completa é, antes de completar os últimos níveis e é impossível completar uma vez só, eu digo sobre isso aqui no nível no slot 1: eu já completei 13 vezes, tá? Reinverso significa 13 vezes aqui e aqui é a quarta que tá sendo completada. Quando preenche as posições todas, fica tudo vazio, ele fica livre para receber de novo. Então, o três, o sistema faz uma renovação automática, sempre assim, tá bom. Então, quando você aqui, ó, aqui foi 13, aqui foi 9, aqui foi 5, tá? Aqui foi 1, e aqui na linha 2 é a mesma coisa. Então, antes de você chegar no último slot, que é o 16, você já teria já vai ter completado várias vezes, né? Aqui, por exemplo, são 7, tá vazio por quê? Completou 7, já está apto para completar o oitavo. Então, fica limpo assim. Então, completou 7 vezes aqui, aqui completou 4, aqui 3, 2. Então, sempre que a gente vê vazio, e já tem números aqui embaixo, é porque você já completou mais de uma vez, tá bom? Quando tem zero aqui, porque é a primeira vez que está completando. E aqui, como vocês estão vendo aqui, há preenchimento em todas as posições, tá? De acordo com o sistema faz automático. Eu vou estar tá liberando aqui o microfone para vocês. Está interagindo com a gente, tá? E está tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Pode se sentir à vontade. Luiz Paulo, quer falar alguma coisa? Completar aí uh, as coisas que eu mencionei. Falar um pouquinho aí também da Line Chef? Boa noite, Isa. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo bem. Que salto maravilhoso aí do, da nossa moeda. Né, que tem, assim, subido com bastante ênfase e tem trazido para a gente, assim, uma grande alegria no negócio, porque além de ganharmos com todo o projeto da Lion Share, do escritório, convidando pessoas a gente também ganha com a ascensão da moeda, né? é Isso isso é muito bom, porque a gente sabe que é, mesmo uh, qualquer valor que a gente ganha hoje, amanhã pode estar tá valendo mais, né? Então isso é bem bacana. Justamente. Isso que tem aqui é, alegrado a, a, a equipe em ter assim, em estar participando de uma empresa que nos dá a possibilidade de ganhos diversos, além dos 32 slots, as 32 casas, nós temos também aí ganhos com o aumento da moeda. Então, como nós falávamos no passado, né a, a, nas reuniões passadas, não é qualquer moeda que estamos trabalhando, é uma moeda que está em ascensão e está aí valorizando cada dia a mais, só dentro de três ou quatro dias ela vem aumentando assustadoramente, isso é bom para gente. Isso é muito ótimo. Obrigado, Geza. Isso que eu tenho, você que está aí pensando em entrar, eu tenho alguns convidados, espero que eles estejam escutando aí também, assistindo a live. E já estão empolgados, então estou para fechar um cadastro daqui a pouco. Tem um participante nosso aí, um membro da nossa equipe que está aguardando só terminar a live, para a gente fechar mais um cadastro. E estamos trabalhando aqui forte. É fazer o que tem que ser feito, como nós vemos dizendo aí para todos os membros da equipe, e é algo que veio para mudar as nossas vidas gradativamente, de forma assim, nós estamos fazendo um trabalho sério e estamos tendo um resultado aqui satisfatório, né? Quero agradecer a todos aí, fazer o convite para todos da, da equipe que está trabalhando, que faz, o que tem que ser feito. Convide dois. É só convidadores dois, trabalho, trabalhista. Convide dois. Seja a benção na vida de duas pessoas que realmente você vai ter resultado tanto na Lion 1 e a Lion 2 é consequência do seu trabalho na Lion 1, né? Você vai fazendo seus upgrades tanto na Lion 1 como na Lion 2 e os resultados vêm com certeza. Um abraço, Jesus. Verdade, é assim mesmo. Começando de um em um que a gente daqui a pouco está com a equipe maravilhosa, sim. Gilberto, é, Gilberto, não, Galberto Vamos falar uma palavrinha, Galberto. O pessoal aí? Muito obrigada, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Parabenizar a Geis aí por mais uma apresentação aí. E a todos, né? A todos que estão aí. Final de semana aí, por, por não poder estar fazendo alguma coisa, estamos aí à disposição do negócio, buscando informações e o negócio está apenas no começo, né? Esse a gente está muito contente, muito feliz com os resultados que estamos tam tendo aí. O negócio realmente está fazendo o que foi falado, né? Tá muitas pessoas aí que veio para o negócio, está tendo resultado e vamos buscar o nosso mil etéreo aí, né? Muito agradeço ao pessoal que está vindo aí, os convidados aí, tem então, alguns convidados do Marcelo aí que eu estou vendo, Marcelo patrocinado por a gente aí na nossa rede aí, o Pedrone, aí o João Batista, o Claudemir. Vamos para cima aí e só vai ganhar dinheiro quem fizer o negócio. Vamos fazer o negócio, vamos convidar o pessoal e vamos fazer esse mil etéreo chegar rápido. Obrigado aí pela oportunidade que está falando aí. Parabéns a Geisa aí, mais uma apresentação. Obrigada, Roberto A equipe Baby sempre trabalhando aí, sempre tá junto, né? Tem dia que não espera nem a live, já tá aí dando suporte, para o pessoal, tirando dúvidas. isso é bem bacana, porque a gente tá vendo, a gente tá mostrando oportunidade para novas pessoas, né? Porque a gente não tá mostrando para ela apenas, né? Uma maneira dela ela tá ganhando uma renda aí, a gente tá mostrando também uma parte da tecnologia aí que veio aí para ficar, a gente sabe que o sistema de criptomoeda já tem uns anos aí, mas está ganhando espaço cada dia mais devido ao a seu, a seu sistema de segurança e rapidez, agilidade, e, e não tem falhas né, nas transações. Então, isso aí está ganhando, né, ganhando o público. E, e o bom, pessoal, é que a gente vê que a, o Ethereum que é a moeda que nós utilizamos aí para meio de pagamento e recebimento, é uma moeda bem bacana também, que nos deixa feliz todo dia, né? A moeda está subindo? É, está subindo, mas a gente está feliz com isso, porque a gente sabe que subir de conta lá na casa de 9 mil dólares, né? Quem sabe o Ethereum não chega e ultrapasse, né? Porque o Ethereum está vindo com a tecnologia melhor ainda e está valorizando bastante. Então, para quem está acompanhando o Ethereum nos últimos Quatro meses valia é 600 reais, hoje está valendo 2 mil reais na matéria. então assim, é, é surreal não gente, não é surreal porque a gente sabe que o Bitcoin vale muito, já existe uma moeda, não é tão espantoso, porque já existe uma moeda, uma criptomoeda que é o Bitcoin, que já passou por todas as etapas de desconfiança, né, será que vai mesmo, será que vale a pena, será que vai valorizar, então a gente sabe sim que é possível, o Ethereum chegar no patamar do Bitcoin ou até ultrapassá-lo, né? Então, a gente sabe disso, então a gente tá aqui já aproveitando essa brechazinha aí a gente também tá coladinho aí com, com a tecnologia aí, com essa grande oportunidade, tá bom? Se vocês não tiverem, alguém tem mais alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Lembrando, pessoal, as 21 horas todos os dias as lives. É, amanhã, do, amanhã é domingo, amanhã vai ter live sim às 21 horas, tá? Só não vai ter de tarde, porque é de final de semana a gente está com a família, mas às 21 horas a gente vai estar tá aqui também tirando, acompanhando as novidades, passando para vocês as informações. Quem quiser entrar em contato aí é bacana no final da live, entrar em contato com a pessoa que te convidou para essa grande oportunidade, tirar as dúvidas, mostrar os ganhos da sua equipe, né? E mostrar para as pessoas como que funciona aí, tá bom? Muito grata aí pela participação de vocês. Sabadão à é noite. Pela participação de todos. E aí, a gente retorna amanhã às 21 horas, tá, pessoal? Muito obrigada e boa noite a todos.